Aquele pensamento que surge todo dia, te incomoda, te maltrata, não é possível. Como é que você vai fazer? Você vai continuar assim? E aí, a não violência, a não violência nas atitudes também, né? Com você, com o outro, é descobrir as coisas que te fazem mal. E a gente repetir as coisas que, que nos fazem mal é você está se violentando o tempo inteiro. Então, esse, esse respeito, com certeza, você praticando, mantendo essa conexão da mente com o coração, você vai ter uma prática suave. Você vai poder avançar os seus limites, mas com sabedoria. Isso é fundamental. Se você não sabe nadar, você não vai entrar no mar e vai para o fundo do mar. É óbvio. Esse é o raciocínio, né? Agora, se você tem... Bom, não, eu já fiz, tal, eu sei nadar, eu sei esse estilo aqui. Você vai entrar um pouco atento, né? Porém, vai conseguir ir um pouco mais adiante. Então, eu acho que é só isso, assim. É, é ter essa calma também, essa paciência de que praticar é, é você colocar como uma rotina. Isso também é, é, é uma coisa importante. Às vezes, o, o aluno começa a praticar, aí pratica três meses de amarradão e some. Acabou. A prática não é a quantidade de horas que você faz. A prática, para que você vá aperfeiçoando o um asana, é o estar... Não, hoje eu consegui fazer, hoje, 30 minutos. 30 minutos. Não, eu estou praticando numa rotina. essa rotina. essa rotina que vai fazer a diferença. Eu pratico três vezes por semana, eu pratico quatro vezes por semana. Mas eu pratico, eu não deixo essa roda parar de girar. E praticar na vida. <risos> A rinça, por exemplo. <risos> então, por que praticar asana? Acredito que, conforme a gente vai praticando as posturas, como as posturas precisam ser feitas com uma consciência de dentro para fora, tanto que a gente, uma prática de yoga, a gente não tem, não tem espelho. Então, você tem que ir tomando consciência do seu corpo de dentro para fora, do posicionamento dele de dentro para fora. Então vai trazendo a você esse estado de introspecção, né? esse mergulho para dentro. E as posturas, todas elas, são posturas que você poderia meditar em cada uma delas. E a Yang acredita que a prática do Yoga é uma meditação dinâmica, onde você está vivendo no momento presente, no aqui e agora. Então essa seria um, o porquê você deveria procurar praticar Yoga. E a verdade para mim, assim, é que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse praticar yoga ou que eu fosse dar aula de yoga. Realmente foi um presente para mim. Não foi nada que eu busquei. Alguma coisa que, que caiu nas minhas mãos. E eu sou muito grata. Obrigada.